Graça e paz, eu sou o pastor Elton Melo, autor do livro Líder Cristão Eficaz. Há mais de 30 anos venho trabalhando na formação de liderança, ofertando treinamentos, palestras e outros eventos na área de formação de líderes. E desta oportunidade quero convidar você e a sua igreja para participar desta formação exclusiva online que se chama o Líder Cristão Eficaz. Eu tenho certeza e convicção que esse treinamento será maravilhoso, abençoador para a sua vida e também para a sua igreja. Podem participar deste curso, pastores, missionários, presbíteros, diáconos, obreiros da Casa do Senhor em geral. Então, eu quero fazer um convite a você, meu amigo, colega pastor, traga toda a sua equipe para ser treinada, capacitada, nesta exclusiva formação que será online. Nós teremos 40 horas-aulas ofertadas todas as terças-feiras do mês de agosto e setembro, iniciando o dia 3 de agosto e terminando o dia 28 de setembro. Melhor ainda, será totalmente grátis. E você ainda receberá um certificado da minha empresa para poder contar com o um currículo profissional para a sua vida. Eu tenho certeza que essa formação será muito especial. Então faça ainda hoje a sua inscrição, tem um link que está aqui abaixo do vídeo. Você poderá clicar fazer a sua inscrição e assim participar e ser muito abençoado nesta formação. Te espero no curso.